para enfrentar a crise. Para atrair futuros alunos, o curso de Engenharia Civil da Universidade do Porto lançou o desafio da construção de torres de esparguete e os resultados são surpreendentes. O projeto fica a cargo de 40 engenheiros em construção. São todos alunos do ensino secundário e começam a pôr as mãos na massa na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto cola e esparguetes são os únicos materiais permitidos e as regras da volumetria exigem torres com 40 centímetros de altura e 200 gramas de peso. A está a ser um bocado complicado porque não conseguíamos decidir como é que iríamos, iríamos fazer, mas as ideias foram surgindo. Esta foi a foi a que nos pareceu melhor, tem uma estrutura que não é feia, é a base de quadrados e triângulos e hexágonos, é, é simples. Pela primeira vez na história da FEUP, no início do ano letivo anterior e durante a primeira fase, ficaram apenas 60 alunos, quando havia 120 vagas. Temos construções para reabilitar, temos uma costa marítima que o ano passado foi muito fustigada e que precisa ser reabilitada. Temos energias renováveis para construir e todos esses papéis são dos engenheiros civis. Esta é uma profissão que a curto prazo... Hum, poderá começar a ter, digamos, outra aceitação. E penso que dentro em breve, se se mantiverem este número de estudantes que temos em engenharia civil, eles vão ser insuficientes para responder às necessidades do país. Professores e monitores incentivam o apetite pela engenharia e verificam o engenho de cada um dos participantes. A primeira vez que estou aqui, não conhecia isto, mas está assim engraçado. Está, está, nunca tinha trabalhado tipo, com este tipo de material, esparguete, -espar só, só uso para comer. E nós pensámos em fazer uma base em triângulos, mas depois indicaram-nos que o sistema mais seguro era usando cruzes, então nós optámos por fazer dessa maneira. A contra o tempo é mesmo o tempo, porque atrasar, não nos atrasámos, mas parece fácil, mas levámos sempre mais algum tempo do que, que esperámos. Por falar em tempo, os alunos do secundário experimentam aqui uma construção duradoura, o primeiro curso de Engenharia Civil do país, foi criado há 100 anos.